Será que Jesus era um mito? Até que ponto as teorias científicas também não carregam um caráter mitológico? Essas são duas questões que eu pretendo abordar nesse vídeo de hoje. Em um meio mais acadêmico, é muito comum encontrar pessoas que fazem a distinção entre um Jesus histórico, que é aquele que se manifesta como um personagem das escrituras que são conhecidas, por exemplo, na Bíblia, de um Jesus que se revela de maneira pessoal e que habita dentro de cada um de nós. Essas pessoas que se referem a esse Jesus histórico como sendo um resultado de uma construção mitológica na verdade não estão completamente errados. Porque é justamente dessa forma que se define o que é um mito relacionado a um personagem histórico dentro da filosofia. E entenda que não estou tratando de mitologia do ponto de vista negativo, porque justamente todo mundo tem as suas mitologias. O ser humano tem essa característica de criar personagens ou mesmo florear demais personagens e acabar formando mitos, divulgando mitos. Isso é natural de qualquer espécie de cultura que você conheça. E é justamente esse ponto que me motivou a fazer esse vídeo de hoje, porque as pessoas acabam tratando a mitologia como se fosse algo muito distante, muito fantasioso e muito mentiroso. Sendo que, na verdade, todos nós adquirimos e confiamos, acreditamos em alguns tipos de mitos e utilizamos mitos que sejam em forma de parábolas para contar uma história para uma pessoa que seja de alguma coisa engraçada ou mesmo para dar uma lição de moral, por exemplo. E aí eu vou te dar um exemplo de mitologias que eu encontrei no meu próprio percurso de formação científica. Porque Para quem não sabe, eu tenho uma formação na área de física. E é muito comum encontrar pessoas que são cientificistas. E como exemplo a gente pode citar a teoria do Big Bang, que é aquela que explica de onde surgiu todas as coisas. Uma teoria que foi formulada por um padre, que curiosamente tinha uma formação mitológica na religião. E uma coisa que eu acho muito louca é que a situação se inverteu. Hoje quem acredita nesse mito do Big Bang, na verdade, são as pessoas ateístas né, dentro da comunidade científica. E eu já assisti diversos vídeos e palestras de pessoas explicando o que aconteceu no primeiro segundo do Big Bang e tal, mas o que é muito estranho é que ninguém pode comprovar absolutamente nada, porque não se tem uma máquina para voltar no tempo, a gente simplesmente tem alguns tipos de ondas que supostamente sobraram dessa fase. Ondas que ficam por aí vagando pelo universo e que os cientistas captam pelo radar e ficam criando teorias para explicar o que aconteceu no passado. E aí eu quero que você entenda isso, meu irmão. Qual é o nome que se dá para essa ação? De pegar algumas informações sobre o passado, tentar juntar algumas coisas que eu entendo hoje para criar uma história, para explicar o que aconteceu. O nome disso é mitologia. E o que confirma o caráter mitológico da cosmologia é justamente esse, porque ela pretende explicar tudo o que aconteceu no universo, desde o primeiro instante, no suposto Big Bang, até o final dele, com relação a uma, por exemplo, implosão de toda a matéria que existe no mundo ou de dispersão, né, esfriamento de toda a matéria que se conhece. Há ainda alguns cosmólogos que consideram que existe um processo cíclico né, de dispersão e aproximação. Mas isso não importa, as pessoas fazem uso de teorias científicas, é uma maneira delas de aplicarem isso e elas têm toda a liberdade de fazer isso para construir seus próprios mitos. O que eu acho, na verdade, estranho é que, dentro da ciência, a gente pode construir diversos mitos né, usando a teoria que a gente quiser, mas na religião não pode, isso não é permitido isso fica me parecendo um discurso de dois pesos e duas medidas. E é por isso que nos dias de hoje, quando eu me deparo com alguém que trata Jesus como um ser mitológico, um personagem histórico, isso não me incomoda absolutamente em nada. Porque a minha fé, o meu relacionamento com Jesus, na verdade, independe da existência ou não de um Jesus histórico. Porque para mim ele é pessoal a ponto de que, para mim, ele se torna uma pessoa muito mais real do que você, por exemplo, que está nesse vídeo assistindo. E nesse sentido, você, telespectador do YouTube, talvez, para mim, seja um ser muito mais mitológico do que Jesus. E, novamente, eu não estou me referindo a um Jesus histórico, que é definido por intermédio de uma cartilha religiosa, um conjunto de livros canônicos, por exemplo. E se você gosta dessa discussão a respeito de fé, ciência, e religião, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui e a gente se vê nas próximas palavras. Falou!